Thank mm -hmm. you. Papaga corriente, panapaga awa, Tingende tintanto dia sin baña. Rumana estima bonoche. Bem-vindo em outro santo sacrifício de misa Padrão aben de chão torrente presente Amém <risos> Pastora aben de para e por motivo Cô tem roupa paz riba nos duches lugar com nota tá na ordem E pastora aben para papim pône ordem Ao ah, e é noite riba nos peda baranca Ok? Pastore che acordar do reino, você que tem uma di nova de miso de missa, Papa de Roma diz assim, e tem um step in, de modo que o pastor pode pull it in. Pastore pastor eu não trata o universo. Encanta, é e se revista o presente, me dá o telefone, me dá o guarda o bom, 49, testículo número 6, a papia. Com o orvo de mestre, de que Algo? Me roubo pedi para o ko... E se o sim. E o pastor também pedi. O motivo que o turma adotaria cita quem é sem pedir. Pastor, não tem problema com o bolsonar. Está queim, queim, Pero Mas se quiser pedir, acaba Pastor também chega queim com de gente. Mas pastor, a pedir para mim. O pastor, a ah, queim. De que era pastorato, um grande rivalista, para o pastor pedir bendição. De que o pastor é não, pastor dando bênção Papa, a bisa, a pinha vai ficar em volta, eu o whisky e tomar. <risos> pastor da pedindo bênção Para o pastor partido político, no coração pela eleição do R, R, R. MFK. Movimento fatal para o coração. Bendición. MKP. Movimento causa problema. Um coração justo cambia. vira um coração rostinado. na Partido mão. atrasado nunca. O de nós temos, não, som de nosso turno". Cambia, ele vira de nós Movimento progressivo, ele vira movimento POMPATIVO. Bendição. Partido Paz, Senhor, sossegar na paz, calma. Senhor, o som para nós o o Daí, que é o nome da dama não pretendido. Nunca não vou passar a nada, então. Partido Par, medição Partido animal na reestrutura. PPK, Partido Pro Cacada. Pueblo Soberano PS, então para a pena virar pimpilinche solitário. Pompa nos pueblos. Agora que eu me partido o pé, eu sei que o papo é o nosso mês, pé, pás, pás, pé. era pastor, que lhe ama com o soturdão, que me presencia, aue, diga, missa. Pastor, que era piritureira, cordobão, torreira. Agora que eu te insisto em uma nova de paga missa, vou passar a sua. Liberalmente, prejudica, não vou pôr. Pastor, eu te passo, eu vou trazer a rabo bonde de 10 lunas e paga, teque, teque. No mal pastor, eu estava toda a turco, só uma noite. Pastor da caba, mas cá, se você não está, você está sempre aqui dentro. Pastor da samba, se você pode, você não está em cabeça, mas... Nós todos Batman. boletim de última hora, diretamente aqui em Porto, e deixe-me para de última hora, com a apresentação de Sunchabon, Sunchabon, Kiribichi Agencies, a venda por Kiribichina, a promovida. que a polícia estava atacada com uma sacada. Bom, o que um lugar na casa do Sr. Francisco. Só so, que tipo, para atapar, não me serviu riba mais informação. aqui Bom no 23, 29, me, seis, da, Carci il telefono dell'ocupo dell'ICBP e un pacco di condom per evitare una bianca di brucia. Gatti! E' sempre tutto il posto e il tipo ultimo ora ha informato del più e qua. E o boletim que eu a apresentação de Kirimichi Agencies. o bom? Cuidado da Kirimichi Agencies, vamos sentar. Kirimichi de lá, Kirimichi de Gil, hasta Kirimichi de Chang, Kirimichi tudo que vem com o tempo. tem A mais dias, Obrigado. Obrigado para a minha colega. Intercâmbio com Júli, joseph e Jé Jé. tarde aqui na Más 99. É programa de opinião mais fortíssimo. pouco mais análises e muito mais sintonia. Duma tarde de cinco horas para me carregar, Intercâmbio com Jé É programa com a final nos cada um tem que mais saber com a e esse é o Paz no 29, Intercambio J.J. Bom, bueno, meus caralhos, eu estou aqui com a nossa natureza e eu tenho atenção para o mesmo na costa da provação, completamente provável. Agora, nós fizemos um reto para sobrar até e no não for. Asunto de Gilmar Pizzas realizou o tomamento um do governo. O imã, o governo cai. Ah, já não manda não reclamar. Para não separar, quando foi outro. Assunto e Cobamente e mama. PMP em sugraf. Susi Rui Murko 5.6 milhões. Retire PMP. Amparo dos Santos com o corta Reconectar a água. Não é um saco responsável, mas a água também, sim. Campanha eleição mencionada e partido Eu não. Chonan um completo. Pero não se tem para. Depois de suas ideias tem no parlamento que nós tem um pouco mais a bi que prome com nossa cidade ganha assim na tá que com... nós t queira que tenha sulgapa toma contato com o senhor Gilmar Petizzas mas sobre tempo tudo um nós claridade mito queira nós está se intento na ang porp tinha contato com Gilmar Petizzas para cinepo um informar nós Riba segura o assunto de tumbamento do governo com a causa da tanta consideração e também assunto de Valde Soto nós também estabelecer nossa invitação essa é a intenção para Guilmar Peck Pisas estar com nós é, a noite aqui nós estamos pendentes para a chegada de Gilmar Peck aqui na Tente Parlamento uhum. Uh, lága do na senhor Pisas, espaço para por acomodar o mês. Uh, Sim, senhor Pisas, danke, danke de ter ele bem-norte aqui na uh, Tente-Parlamento. J.J., boa noite. Uhum. Pô, eu para a minha irmã. pisas se um prazer para me ter aqui na presente ao e-norte para o santo. Sim, senhor Pisas, para nós tocar na tempo. Está necessário para como ministro presidente votar tudo na defesação de caimento de gobiernos? Senhor, Senhor, Johnny Joseph, eu não tenho pensado que está responsável para a caída de nenhum gobiernos aqui no consola. Sim, mas ainda na tira em conta, só, você não oferece a senha e que está a verdade, sim. É que a gente família tem que mudar de plébio a prédio. Sim. Prato. Sim, sim. Mas o um, senhor Pisas, já pode também anteriormente, acaba de assunto sure, novamente. Sure. Uh, se o senhor, só é apertou para e o senhor tu um o senhor Dino se um mas de banda, eu não que tu mas o corpo policial assim me rompe? Sí. O corpo policial não se me compre? Mas mm. eh, o senhor P, está sepando de verão de baixo. Eh, verão de baixo, de onde você pode ler? Bom, oh, senhor, eu sou a vida que eu como com primeiro ministro, mas estou faltando, eu vou me esperar. Mas o senhor tem tipo uma pergunta no cinema, não tem o caso é todo? É todo? Eu também acho é toda a pessoa, nós líderes, nós líderes, sabe bom, bom que tipo de pessoa é Miguel Mac Peck, pisasta. Então, espero o eu possa compreender, mas tem assim uma pergunta para trazer a aclaração. Eu posso aclarar, mas eu posso aclarar, você aqui quando duerme, está assim em está assim em dolor. Para motivo que agora, como a bicicleta, com uma camisa colada, tudo ele acaba com ele no Facebook, não vai ligar na rádio. com Peck pisasta, me disse, pô, só me tapo dentro. Mas só me dá preto! Sim, não problema. E Soto nos bamber de vocês? Sim, não sei que tu costume, não de Soto. Eu vou me o um Eu um pouco de não Eu vou me dar um pouco de bala. Eu vou Eu me te a tua me Eu me um me então não se a união de velho Mas a pergunta daqui é tu vai City. Onde a que é esse ano velho Bom, eu não nenhum contexto mais. em vez de perguntar, para começar se pinda, ou não mas não eu quero que o senhor Não me mais para da Parlamento. Bom, sempre mano. o ministro de bom nós nós estamos de acordo sim por que e aqui pensa que o motivo está o tipo de brigadeiro, mas eu me presidente. Então, é isso não o De senhor Pisas, a -me desta de oh, mais... ja, tu vida me presidente. É o... tu okay. mobida, é o thing, é o pega, not, Tu para não não Se Se eu vou não não não Eu não Viva, banda bom, viva soto! Obrigado, obrigado, senhor Pisas, obrigado, obrigado. Obrigado, senhor Pisas, a noite ainda chão tapa aqui na tente. Sim, sim, na tente que nós portamos essa claridade, povo, Bolsonaro A mim, quero outro gestão com o senhor Hans Kuiman. Nós temos também que apresentar a noite que o senhor Hans de Kuiman, aunque ele indicar com a nota lessa corante. É não escutei rádio, é escutei a talk show, não escutei um comentário. Eu não sei o que tem tempo, mas eu não vou se o Sr. Hans de Coimbra, como este está fazendo sua entrada perto de nós aqui na Tente uh, Parlamento. Ah, uh, ah, uh, sim, uh, sim, uh, sim, uh, si, senhor, ah, uh, uh, sim, na Tente parlamento Parlamento aqui, seguro, uh, seguro. Uh, Sr. Cuiman, boa noite, boa noite. boa noite, dame, dame, Sim, sim. Sr. Cuiman... Sim, ok. sim, um, sí, no? uh, senhor nossa live o Parlamento, senhor Sr. é caída de governo Então, tá que motivo? Bom, já, não não não não? não não tá o que é está que a que que que que que que que as outras, eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou fazer uma coisa para você. com vou fazer uma coisa para você. para você. Eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou fazer uma coisa para você. Eu uma o o o eu quero saber se eu quero saber se eu quero saber se eu quero saber que eu quero saber se eu quero saber se eu quero saber se nossa quero saber se eu que saber se eu se eu quero saber se eu quero eu eu eu tempo rádio, não, pera aí, problema, é que não a to, to o para falsificar é como é, eu de tá como, eu que nós estamos no mas nós estamos no eu não sei se aqui, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, aqui, vamos não agressivo. não? agressivo, não, não não te sabe-me, nada, eu eu não mas eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou na eu na aqui, eu estou aqui, eu na aqui, eu estou aqui, eu estou eu aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu aqui, aqui, eu aqui, aqui, eu eu ah, com vai para a em todo caso foi que bom então, de me nós, eu de muito não de sei agora, que no se você está aqui, está está aqui, última <langisse careers> pregunta mim por vai por sobre o o o o sa, o o o pero sí. op oh, dia é não cobro de, a mim tu muda o não sei criar para casa, tem que dar um da cueba da cueca da câmera da câmera sim, não não, dan dan que hora? Posso não ser o creio, se passa a si o time, posso ir na, se eu puder mandar a hora aqui para o teu pai check, o teu pai correr com sí, Ma como cómoda. É, senhor, mané, eu que eu e o meu irmão, eu estou contato, devido a tempo, não? E há demais dor com a Babisa, com o Bo, que atender com a prensa, com a média, com o Corrado, nah. com o talk show, não, nada. Não me que me que me não que me diga, não não não que que não me não quero que não que me televisão não Facebook, que não quero me não quero que me diga, não quero que me diga, não quero que me que me diga, não com que me diga, Bom, já, já, mas compreender. Um, uh, entretanto, o senhor na também entrada aqui. Senhor man, lá me Que -qu pensamento tem? outra coisa para senhor Rökenat, de uma maneira ou outra. Manda um um caminho. Vida querê, lá que, aqui, ele é ele aqui, é tem um Nasi, Temana, um Orquí, um Emerson, um Momes da A gente vai ficar aqui, depois, depois, depois, depois, na orgi sempre muito <sum> é aqui, longo naqui, na data eu não consegue entender os custos, até o eu não é muito nunca não pensa nada, não, muito não, não me de papia? Não, senhor, botar ela mesmo hora pro meio. não, pera, eu muito largo com do não, assim de cinquenta dois dias só. Um, não sei se você não se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se está aqui. Eu está aqui. algo mais, sei se você não sei se não sei se você Eu não sei Eu não sei se você Eu não sei se você não aqui e seu governo se está lá, se acabou que mas senhoras e senhores, Vai correr o que acontece? Eu vou ter em princípio, ela é bom boa noite. Minha paciente estava se que Bom, mas como é sua mãe, como É, é, é, sí, pero, senhorio, bota, é, perfeito. Me quer dizer senhoras e senhores, o meu paciente não me quer se fazer uma pergunta, só de Een uh, salar komt bij uh, 3.3 miljoen florin om te garantijen dat je en op een andere kant kan. Senor, uh, Jozef, hoe moet ik nu te zien? Hallo. Ja. Si? Yep. Hoi, douchie. Ja. Yeah. <laughs> Even, ik zit hier uh, bij tentje de Parlamento. Ja, yeah. ik uh, bel je zo, hè? Ja. Yeah. <laughs> Love you, baby. Bye. Ja, <laughs> <laughs> um, yeah, uh, Juni. Sim. Sim, senhora, si, si, mas eu Dois minutos, é tempo para me gastar uh, uh, com como yeah. dizer, eu, eu, eu começar, Mas como é eu me queria começar a perguntar doc, o paciente, nada, tinha que passou nosso o doc. Sim, sim. Doc, Damers, o que é que passa? a dona está mal contente. Bom, em princípio, em princípio, em, em princípio, tem um curso em princípio, que em princípio algo, teoria em princípio, nós simplesmente analisamos as coisas, em princípio. Em princípio, nós podemos ter um contexto em princípio para dar a natureza, em princípio, de dor em princípio. teoria em princípio, nós vamos pensar em princípio, para o que uma e como nós vamos atender o assunto aqui em princípio. Ok, mas compro. Sim, em princípio, mas meu papo, ninguém quer dizer nada. Senhor, eu vou dar uma mesa de já Senhor Renato, na altura de? não contestar a pergunta? Bom, me que se você quer recuar trabalho para quer recuar se você não? recuar se se você se você você se você você se você se For de cada um generando um, sí, yeah. cerca que dê em princípio não diretamente, pero se não não nós por a quê sem por a ajuda ok? Então, 33 milhões, é realmente a de só a para pero me, você que tá então é sobrado a, a mas eu respondi. Eh, yeah, yeah, uh, TC si, apassa, o uh, senhor, o senhor contestar-me que a passa que é Tradona Doc. Bom, é Tradona Doc em princípio, um Belmi, menos a com ele, um, uh, да, em sabe eu casa Então, me em princípio que me telefone é true. Ano, mabisa lang, umaner, in prinsipo, kumisagrita din mga oraya, anto, eko lagi like, ko sa eskala, eskala, eskala, anto, mamanday kami na la sali. <laughs> Mas ako, hopi ko ito solusyon pa, hopi ko, no? <laughs> Or, <laughs> une, ta, pompa, bespo, ta, si, no? Orang e, na tapon pa tayo mga bes, mo tamanday, kami na la Pero, kung <laughs> ano, tumen na buong si, komunidad eh, Comunidade, korso, no, tumen na buong si. Bom, in bon. prinsipo, na, ya. Ya. Ya. Ya. Bom, eu quero em princípio, se me pede despensa, está é, ok. Não, eu sou biabre. Se me mandava, eu queria passar ali, mas eu não te pedi despensa, está é, ok. Que posso dar exatamente, senhor? Bom, porque sabe que eu posso dar exatamente, Junior? Bom, como é como eu dou, mas tem para informar o povo, não? Bom, o povo, por contestar -me, na 1, 2, 3, eu vou dar uma pergunta por Biden. se eu reconheço muita muita querida parlamentario nossa que te fui dina, pera uh, eurei é tradutora está... oh, ah, de enselear, nati garanti atra ovo em princípio me mesmo que passa, ja. um momentinho um momentinho, hello hey baby, já, né, eu senti é ainda cerca de junho Ja. Okay, baby, I love you, Keshees. Wow. Sir, to get No, no. June, I to sustain the poeble. We're to the tradition of the dark, the insular the time, And to to Sir, we don't. We don't Sim, vamos lá. Você não sabe se tiver silêncio também, eu com palavras? Sim, não? O político, mas é difícil. Não, não, é difícil o na olha. Mas eu não estou pendente também, senhor. Eu fui dar a é da líder do Partido Nacional do Pueblo. É líder com, já, yeah, maneira durante quando conhecer o que vai bem com é outro o senhor Rosu aparentemente eu fritava lá no que foi gestor de partido o que a birra de um um quebro, pero nos também o senhor eu